Então, depois de várias horas procurando uma sensibilidade pro Galaxy Zero 3 Core, eu encontrei a melhor sensibilidade pro Galaxy Zero 3 Core. Eu te convido a se inscrever nesse canal e me ajuda a bater 3k aqui no canal. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu vou mostrar o tamanho do meu botão de atirar pra vocês. Tá, mano, esse papo ficou bem gay o tamanho do meu botão é 52 pode colocar aí o tamanho do botão beleza rapaziada vou estar tá mostrando para vocês a minha velocidade do ponteiro beleza rapaziada E sistema idioma e entrada velocidade do ponteiro é no máximo beleza rapaziada aqui você vai clicar em visor e você vai clicar em tamanho da fonte e você vai deixar no mínimo Eu recomendo você deixar só no mínimo Só na hora que você for jogar Na hora que você parar de jogar Eu recomendo você deixar onde Deixar aqui, beleza rapaziada? Quando você parar de jogar Acessibilidade Ponteiro, mouse touchpad Eu uso isso, beleza rapaziada? E aqui em atraso ao tocar na tela a Atraso ao tocar e pressionar eu uso em curto 0,5 segundos Aqui em clique do mais Não deixa aqui beleza, eu deixa aqui beleza rapaziada Ela falou muito beleza rapaziada, mas deixa aqui beleza E é isso as, as coisas que eu uso pra subcapa Agora eu vou estar tá mostrando minha sensibilidade para vocês Já tô aqui no meu Free Fire E agora eu vou mostrar a sensibilidade para vocês <risos> Sensibilidade Geral 92 Ponto vermelho 98, mira 2x 100, mira 4x 95 e WM e olhadinha, mira WM mira olhadinha 50, beleza? E essa é minha sensibilidade, comecei uma partida no CS ranqueada e eu vou tentar dar capa nesse cara Mano, essa sensibilidade tá muito boa, vou até finalizar minha kill aqui rapaziada Mano, comecei uma partida no modo gladiadores, vou tentar dar capa nesse cara, mano, que capa que eu dei nesse cara? Mano, comecei outra partida no CS ranqueada, vou tentar dar capa nesse cara, consegui dar capa nele, consegui deitar ele, mas mesmo assim eu consegui ser deitado. Comecei outra partida no modo gladiadores, mano, que capa que eu dei de desert. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que você gostou, espero que a sensibilidade funcionou com você, beleza mano?